Não podia beber ele juntava as cascas de fruta lembra que ele contou? Uhum. metia num saco esperava fermentar para tomar um, para tomar lá. uma coisa alcoólica ó que, oh, que louco cara. isso que caralho ele... irmão eu não quero se ele fazer isso para beber eu não quero nem imaginar imagina para dar uma trepada via... <risos> é pela Puta... era cachorro galinha caralho cara, o tia... Sexta gente foi fazer o evento, era eu, o Vampeta e o Souza. Uhum. O Souzinha. Velho, aí o Vampeta abre o celular assim, cara. Eu nunca tinha visto um negócio desse. A fonte do celular dele é maior que a tela. Ele não enxerga. Ele não enxerga. Também. Eu falei, Vampeta, cara, que porra é essa, velho? Os no oculistas. Eu nunca vi. Cabia duas letras. Caralho. <risos> É a letra E quando você vai no oftalm, é a primeira letra aérea. Eu falei, eu L... eu falei <risos> Não, eu falei, o vamp. Você não precisa nem falar. Quero ler livro assim. Você precisa de um e... pastor alemão, cara. Não, e pra ler um livro. Puta, e que a maravilhoso, cara. Ele é sensacional, cara. Ele Beija. é foda, cara. Pô, queria saber um pouco mais. assim, A gente se conhece há, um, há uns bons anos aí. Há uns você bons é um cara, anos. Você que veio, acho que do rádio, provavelmente, Ô, assim. Saí, ó, outro dia eu tava lembrando com a minha mulher, velho. Deus sabe como nós saímos daquele teu casamento, velho. Foi brabo, Deus né? Deus sabe. Meu casamento. Meu? Eu Faz 10 eu... anos, sabia? Pô, parabéns. Cara. Faz 10 anos, Eu sei bola. que eu cheguei em tudo isso? 10 anos, cara. Faz Carioca, anos. eu não sei. Eu cheguei em casa eu com eu uma saí. caixa de bem-casado que eu não sei como entrou no meu carro a caixa. <risos> Não sei. Cara, eu acho que entrou muito mais coisa sei, em você que você não, não sabe. Sei. Eu também não lembro como eu saí Eu sei saí que o Bolinha agrediu o seu Betinho. Cara. Foi um casamento, foi um show de é. horror, meu. Só pra você ter uma noção. A galera tava... Ó, eu te dou os dados. Tava, irmão. Eu te dava. Dou... Tava. <risos> Ó, o casamento foi assim, 150 garrafas de champanhe. 150 garrafas de vodka. Na minha tinha uma separada, a minha. Ah, eu agitei pra você. É, 150 garrafas de uísque. Eu não sei nem o Mano, que, que eu tomei aquela noite. Sem garrafas de vinho e 600 <risos> latas de cerveja. É isso que a galera bebeu no meu casamento. Só para vocês terem uma noção do que beberam no meu casamento. Não, não foi sei, show todo horror. mundo horror. Causou...